Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu, singiu de fortaleza, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam os seus ruídos, os rios levantam as suas ondas.